na Índia. Muito obrigado por ter dado o Ah, já vamos começar. Bom dia, paz do Senhor, graça e paz pela vida de todos que estão aqui presentes. Hoje o Leitura Compartilhada vai falar sobre a nova natureza, mas qual é a substância dessa nova natureza e o que implica esta substância da nova natureza. Eu me chamo Guilherme Bujac, esse é o Leitura Compartilhada, e esta nova natureza tem uma substância nova, ou seja, matéria, matéria nova, que pode nos levar a fazer coisas maravilhosas espetaculares que nós não estávamos preparados para isso. O Leitura Compartilhada é uma live diária, uma live devocional que acontece aqui, Todos os dias, de segunda a sexta feiras às 7 horas da manhã, sábados e domingos, às 9 horas da manhã. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à paz do Senhor. Hoje, sexta-feira... Capítulo 2 de Colossenses. Vamos ao texto? Antes de ir ao texto, já quero pedir para que você deixe aqui a sua sinalização que você passou por aqui. A sua marca, a sua pegada. O que, que você pode fazer? Deixe um like. Você pode também compartilhar este vídeo nos outros grupos de WhatsApp que você participa. Inclusive aquele grupo de WhatsApp do futebol. E você também pode é, deixar um comentário aqui abaixo. Comente, diga alguma coisa, pergunte alguma coisa, ou só diga, amém, amém, a paz do Senhor, Burja. Como é que você está? Tudo bem? Como é que está aí na Espanha? Vamos ao texto bíblico? Colossenses capítulo 2, do verso 1 ao verso 23. Vamos ler então aquilo que o apóstolo Paulo falou sobre essa nova substância. Opa, opa, opa, opa, opa. Do que é feita essa nova criatura? Vamos lá. Quero que saibam quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês, e dos que estão em Laodiceia, e por muitos que não me conhecem pessoalmente. Que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor, e tenho plena certeza de que entendem o segredo de Deus. Qual é o segredo de Deus? Que é o próprio Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos bem elaborados. Pois embora eu esteja longe, meu coração está em vocês, e eu me alegro de que estejam vivendo como devem e devem e de que sua fé em Cristo seja forte. E agora, como assim, como e agora, perdão. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, Continuem a segui-lo. Continue a nadar, continue a Aprofundem-se nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida, então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Não permitam que outros escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo pois nele habita, em corpo humano, toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele, o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Esta é a nossa substância, gente completa. Em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, no qual foi removido o domínio de sua natureza humana. Removido o domínio de sua natureza humana. No batismo vocês foram sepultados com Cristo e com, eles, com ele foram ressuscitados para uma nova vida por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão da natureza humana. Então Deus lhe deu vida em Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando -o na cruz deste modo, desarmou os governantes e autoridades espirituais e os envergonhou publicamente. E os envergonhou publicamente. Aos vencê-los na cruz. Portanto, sendo essa informação muito importante, não deixe que ninguém os condenem. Pelo que comem, bebem ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias das luas novas ou os sábados. Por essas coisas, pois, perdão, pois essas coisas são apenas sombras, sombras da realidade futura, e o próprio Cristo é essa realidade. Não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida, fingida e na adoração de anjos e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos, e eles, não, e eles não estão ligados a Cristo, que é o cabeça do corpo, unido a Ele por meio de suas juntas e seus ligamentos. O corpo cresce à medida que é nutrido por Deus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vocês morreram com Cristo, e Ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo, então por que continuar a seguir as regras deste mundo, que dizem não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre as coisas que deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Olha só que coisa interessante. Vamos lá. Que coisa, em Qual é essa nova natureza? Em Cristo nós estamos plenos. Ah, eu sou do tipo que acredita no corpo, na alma e no espírito, ok? Vamos lá. Então, corpo, alma e espírito. Se você acredita só seu corpo e espírito, tudo bem. Vai funcionar da mesma forma. Nós temos uma parte material e uma parte imaterial. São dois elementos. Quando Cristo salvou você e me salvou, Ele não salvou apenas o corpo ou apenas essa parte material ele salvou as duas coisas a experiência de salvação ela é tanto na parte imaterial corpo e alma como também na parte material que é da espírito e alma ou na parte material ou só alma ou só espírito o jeito que você quiser falar e salvou também ela pode ser experimentada também no corpo acontece que nós na tradição na nossa falta de discipulado, da nossa domesticação da fé, a gente valoriza muito aquilo que é espiritual, o fortalecimento espiritual, e desprezamos a orientação bíblica dada aqui pelo apóstolo Paulo, que essa nova natureza possui uma substância que, essa, que contou, contém um novo padrão, ou seja, uma nova composição que não só alterou a nossa parte imaterial, alma espírito, ou só espírito, se, do jeito que você quiser, e também o corpo. Então o corpo também pode experimentar a redenção. E é aqui que muitas coisas que precisávamos entender para nos libertar. Ninguém mais é escravo do pecado. Então sabe aquela coisa que fica dando aquele comichão para você ver pornografia? Pois é. Esse comichão não tem domínio sobre você, você pode vencê-lo. É difícil, é complicado, tantas outras vezes você não deu conta, mas o que nós aprendemos aqui nesse texto é que agora essas coisas não têm mais poder sobre nós. E não, não tem poder não pelo exercício, não pela forçação de barra, mas pela consciência de quem nós somos agora em Cristo Jesus, não há mais poder, essa dívida que nós tínhamos, que o nosso corpo é, pagava cobrava fatura, porque o pecado cobra uma fatura antecipada, ele diz, você é meu escravo porque é assim desde sempre, o pecado, o pecado ele diz, oh, eu sou assim, eu estou aqui para poder lembrar você que você é cobiçoso, que você tem é, desejos é, terríveis, desejos pecaminosos muito fortes, eu estou aqui para lembrar que você não presta. É isso, o tempo todo. Só que é, essa lembrança, ou seja, essa dívida, ela foi pregada na cruz e foi manchada com sangue do cordeiro, de forma que não tem mais como ser cobrada. A libertação... Então, sabe esse sentimento que você não consegue se livrar dele? É um ódio constante, uma raiva constante. Ou essa incapacidade que você acha que não tem para perdoar quem te ofendeu, quem te violou, quem arrebentou com a sua vida. Você pode perdoar. Sim, você pode perdoar. E é incrível porque você já não é mais escravo dos princípios espirituais deste mundo. Olha, é... Aqui é uma coisa meio complicada de se falar, mas é importante dizer. É, é, todo, todo, todo esse sistema, princípios econômicos, sociais, psicológicos, toda a ciência ela não escapa de uma pitada ou de um elemento de fé. Não escapa. Por mais racional, por mais cético, por mais... É, é, é, sentimento zerado de espiritualidade que você acha que a ciência tenha, qualquer ciência, qualquer ciência, ela carrega em si uma pitada de fé. Ela, ela precisa de uma, uma pitada de crença, uma pitada de empolgação. E essa pitada de fé e de empolgação revela que existe um domínio espiritual. Pelo amor de Deus, não estou dizendo aqui que os psicólogos, os terapeutas, ah, os sociólogos, os economistas, são tomados de Satanás e só os filhos de Deus é, não estou não falando, não sou teonomista não creio que é, a igreja tem que ter domínio é, sobre o mundo esse mundo ele está sob o juízo de Deus, é o próximo mundo é, que terá o domínio de Deus esse agora ele está, é, ele está reconciliando consigo, ainda estamos no processo de reconciliação, é, é outra história, o que eu quero dizer é que você não pode desprezar a Possibilidade de que espíritos estejam também sobre o controle de algumas coisas das quais você utiliza como padrão para as suas decisões. Então, você precisa passar por esse filtro também. Bom, hoje o leitura compartilhada é um pouco mais curto. Se eu ouvir um glória a Deus aqui, eu vou ficar chateado, hein? Vamos orar? Então, vamos falar com o Senhor? Vamos falar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela vida de todos e de todas que estão aqui ouvindo este, este momento de oração que nós temos aqui pela manhã. Nos ensina, Senhor, a apropriar dessa verdade bíblica de que agora, no Senhor, nós somos novas criaturas e que todos os tronos que estavam colocados sobre nossas vidas foram ao chão. Ninguém tem mais domínio sobre nós, a não ser Jesus. E isso nos livra, por exemplo, de desejos que nós não tínhamos como controlar, que pareciam mais fortes do que nós. Alguns, mas algumas vezes nós achamos: nossa, isso é muito forte, é mais forte do que eu dou conta de suportar. Mas é mentira! É mentira! É mentira! Pai, isso é mentira! Nós acreditamos numa mentira! Nós não podemos mais dar crédito a essa informação. Sim, somos capazes de vencer. Dói, arrebenta com a alma da gente. A gente termina o dia em frangalhos, mas a gente termina o dia vitorioso. É possível experimentar, porque o Senhor nos disse que nós agora não somos mais escravos do pecado. Louvado seja o Senhor por isso. Louvado seja o Senhor por isso. Ajuda o meu irmão, Senhor. Ajuda minha irmã no dia de hoje a não fazer bobagem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Deus te abençoe. A gente se vê amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Um grande abraço. Ah, não esqueça que aqui no final tem dois vídeos para você ver também. Deus te abençoe.